Qual que é dois homens levanta? Meme tá bem aí, a minha. Ele queria ir na frente. Tá bom Nossa, essa aí foi estra... essa aí me, me, me mexeu comigo eu já, eu já tinha visto esse vídeo, eu esqueci dele e essa aí, essa me pegou A GK Caralho Tadinho, ele tava <risos> Tadinho na cabeça dele ele tinha que que isso